Já tá? Não tá, cadê a luz? Não sei. Tá, tá com luz não? Ativar a lanterna. Isso? É. Bora. E aí galera do YouTube, eu tô aqui com o meu colchão de ar que furou com dois dias de uso. Furou na emenda. Na junção entre um colchão e o outro assim, na junção da borracha. Então eu vou colar ele usando esse tipo de cola aqui, ó. Que é para telhado. Vou passar o secador de cabelo por aqui nessa cola aqui por aqui por cima. E colar o colchão de ar. É um método simples, fácil e barato. Não custa caro, um pedacinho desse daqui. Qualquer lugar você consegue, qualquer material para construção. Porque você paga 180 reais num colchão novo. Então, vou mostrar para vocês aqui. O buraco que foi feito foi esse aqui, tá até marcado de caneta aqui, se vocês conseguem ver. Esse buraquinho aqui, vou colocar até o um papelzinho aqui dentro, ó, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Esse buraquinho aqui, ó. Eu vou colocar essa parte aqui, ó. E usar o secador de cabelo para ajudar na cola. Então galera. Vou dar uma murchada nesse colchão agora e vou voltar em seguida com o próximo vídeo mostrar pra você como que ele tá fazendo a, a colagem do colchão, beleza? Até a próxima. E aí galera, eu vou fazer a colagem agora do, do remendo aqui no colchão aqui. Vou usar o secador de cabelo aqui para ajudar na colagem. Então vamos fazer a colagem aqui nesse defeito de fábrica aqui que apareceu. Tirar aqui. Esse plástico aqui de proteção da cola. Ela já vem com a cola já, já, já pronto. Vai ter um barulhinho, porque é do secador de cabelo, não tem jeito. Aí, passa um pouco aqui, ó. Vai esquentar um pouco a cola. Ó, ele já vai colando, ó. Vai ficando mole, ele já, vai já vai tendo mais aderência, ó, meu dedo colando, ó. Sentiu, meu dedo colando, então, é só ir aquecendo Não precisa é muita coisa, é só ir aquecendo até, até o ponto que você vê que tá bom de, de colar, entendeu? Já tá colando fácil, ó Já tá molinha Então, eu vou desligar e vou colar aqui Já tá molinho Vou colar Sempre corte um pedacinho um pouco maior que o furo Porque é melhor Pra colar, entendeu? Aí colou, tá colocando aqui, ó já vai apertando Sempre do centro pra fora Centro pra fora pra fazer junção Do centro pra fora e o, interesse, o interesse é colar O centro Que tá o buraquinho aqui Pra fora Ó. Aí dá uma ligadinha no secador de cabelo de novo Pra aquecer Deixa aquecendo E vai apertando para cola penetrar na base ó. e não esqueça tem que fazer esse daqui com o colchão murcho não vai fazer com o colchão cheio que você vai estourar esse colchão aqui e procurar fazer isso tá mais calor quanto mais calor melhor e vai apertando ó você pode ver quanto quanto mais calor mais ela vai explodir Acho é que tá bom, né? Eu acho que tá. Beleza. Terminou a colinha aqui. Mais outra vez aqui, ó. Do centro pra fora. Ó a colinha aqui, ó. Já expandiu um pouco pra lateral. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Expandiu um pouco pra lateral aqui, ó. Tá ótimo. Aí, galera. É só esperar um pouquinho. Uns 3, 4, 5 minutinhos. Daqui a pouco a gente vai dar o ar nele. Vai ver como ficou o remendinho aí. Beleza? Já, já volta com a continuação do vídeo. Falou. E aí, galera. É o seguinte, ó. Já passou já uns 5 minutinhos aqui, ó. A colinha tá perfeita. Ó. Não descolou nada, ó. Perfeitinho, ó. A gambiarra deu certo. Isso daqui não é um conserto, é uma gambiarra. Então, pra você que tem um colchão que usa pra acampar ou pra casa mesmo, furou, não quer gastar 180 reais num colchão novo, faça isso. Isso não custou, foi 5 reais. Você arremenda ele. E aí o que acontece? Esse colchão eu tenho que encher ele por aqui, ó. Olha essa bomba de ar aqui, ó. Só que é o seguinte, demora muito para encher com essa bomba de ar. O que eu fiz? Eu vou usar esse equipamento aqui, que é uma pistola de pintura, eu vou usar ele para encher o colchão de ar para mostrar para você como que ficou com o conserto o colchão. Pronto Léo, pode mandar fora? Vai Dale. ter um pouco de ruídos aí porque o bicho é barulhento Será é que vai arrebentar? Usar O bexiga, né? é igual bexiga. Olha, ah, é simples e claro. fácil. Se você tiver um aspirador de pó, também dá para usar. Né, enxerga? Ficou mesmo. assim mesmo. É? Assim mesmo. É. Aí galera, ó, Como ficou a emenda, ó. Perfeitinha. Nenhum vazamento. Tá aí, ó. O colchão que ia pro lixo. No valor de 180 reais Com 5 reais tá remendado. Valeu? Gostou da dica? Deixa o like, compartilha esse vídeo aqui, ó. Vamos espalhar esse vídeo aqui e fazer esse canal crescer ainda mais. Dica maravilhosa para vocês aí, galera. Vocês que gostam de acampar. Essa é a dica, beleza? Então vamos aí, olha. você que curtiu o vídeo, tá aí o um colchãozinho, ó. Pronto pra uso, pra ser usado pra, pro acampamento, ou pro mar também, que normalmente a gente faz isso daqui como boia. No mar e no rio, beleza? Deixa um abraço, ó, tchau, fui. Mostra aqui, ó, o remendinho como ficou, da hora. Remendinho aí, perfeito. Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo, fui.